Espera aí, espera aí. O senhor, o senhor deve ter conhecido o meu sogro, o Zé Ponce cheguei é mais aqui que eu vou. Aqui, ó. Como que é o nome do senhor é? Né? Mateus Garcia Fernandes. O, o senhor Mateus, o, o senhor trabalhou aqui. Meu pai em... era Mateus Garcia Robles. Robles. O, o senhor trabalhou como. O pai do senhor trabalhou com o quê? Verdureiro, no mercado da um velho, um antigo mesmo. Aquele que era de ferro. O primeiro, acho que você nem lembra dele. Não lembro não, do primeiro. Era de carroça, as carroças ficavam tudo ali em volta, assim. No museu tem o um retrato, tem até meu pai em cima da carroça. Assim. Ele chamava Mateus. Mateus Garcia Robles. O, o senhor conheceu os irmãos do pai do senhor? Não, eles vieram da Espanha, né? E vieram da Espanha e... Ele e minha mãe são da Espanha. Os do... A mãe do senhor qual que chama? Rosária Fernandes Garcia. Fernandes Garcia. O Garcia da mãe do senhor é do seu pai, né? Por causa do casamento, né? É. Do seu pai. O, o senhor Matheus, o senhor tá com 80? Vou fazer 87. E o senhor trabalhou aqui em Franca com o que? Olha, eu tive de tudo. Tive bar, tive açougue. Tive peixaria no Mercadão, lá teve meus oito, os dois irmãos, teve lá trabalhando, teve açougue também, casa de fruta, tudo no Mercadão. Em frente ao Correio? Isso. Mas ali não era Depois Correio, passei... não era? O que, que era ali, aquele prédio do Correio era o que, que era? Depois eu passei em frente ao Correio, ficou a rodoviária, onde os ônibus paravam lá. Esses ônibus, eu, sei. eu Não. parava lá. O, o, o, os ônibus da região. É, da região. Ibiraci Ali eu toquei aquela lanchonete dez anos. Toquei o bar Recreio na Avenida Presidente Vargas dez anos. Certo. E foi minha vida é essa, aposentei faz... Aposentei em dois mil. Em dois mil? É. Pera, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Oh. Oi. e Oi. Léo. Tá, tá. Aí, eu sou Mateus e, e, o, e o senhor, nessa luta do senhor, o senhor casou aqui em Franca? Casei aqui em Franca. Que família? Martins Alonso. Alonso é espanhol. Sabe onde é o posto Cruzeiro? Sei. Aqueles dois prédios tem aqueles barracão que tem, Hoje é estacionamento? Sim. Aquilo ali era tudo do meu sogro. Ele tinha o um armazém ali na esquina. O nome dele? Antônio Martins Alonso. Alonso. A sogra do senhor? Ela chamava Jacinta Alonso. Jacinta Alonso. É. O senhor lembra de irmão do, do, do sogro do senhor ou não? Ah, ele teve vários irmãos, mas... O senhor não recorda? Eu não de recordo deles, dele, não. De não. Que coisa boa. O senhor já tem... Quantos filhos que o senhor tem aqui? Três filhos. Neto já tem um punhado? Tenho nove netos e dois bisnetos. Uma filha perdi em acidente com 39 anos, que a esposa de, era a esposa desse doutor Eduardo Bonfim, delegado. Sim. Ela era, era, era a mulher dele. Quanto caso. E Só deixou foi, filhos? Deixou três filhos. Três filhos. O mais velho tinha seis, não tinha seis anos ainda. É. Aí você vê, aí a gente tem que abraçar as coisas e... Tocar a vida pra frente. É. Esses é, é, que vieram da Espanha, esse pessoal já veio com, com, com, com vontade de, de vencer, né? Eles vieram direto. Eu tenho até os documentos, tudo. O dia que desembarcou, daqui eles foram levados de Santos para a fazenda palestina. Vieram assim, como se fosse um escravo, certo. Trabalhar na roça. E meu pai dali foi trabalhando, trabalhando. Depois começou, arrumou uma casinha, quintal grande, plantava verdura. Criou oito filhos vendendo verduras. Como que é o nome dos filhos dele, que são os irmãos do senhor? É o Diogo falecido, Diogo Garcia. O Antônio Garcia falecido, que tinha açougue no mercado. Tinha duas irmãs, uma morreu em Ribeirão Preto. Hoje eu sou o mais velho dos oito, sou eu, vivo. E os outros que estão, é, então só o senhor que está vivo, não? Não, tem mais dois. Tem quem mais quem? Tem a... eu... José Garcia, e tem um casal de gêmeo, o Nelson e a Neuza. Que a Neuza é casada com o Ibirá de Carvalho. Ibirá de Carvalho? Ibirá é meu cunhado. Aí que ótimo, ó, foi um prazer conversar com o senhor. Eu e... também, eu também. Irmão. E eu fiquei contente de poder registrar a história Sem do dia senhor. entraram, nós conversamos, não foi? Foi. Nós bat... é foi mesmo? Nós batemos o papo aí rápido, aí no encontro é. aí que tivemos. <risos> e... e eu vou publicar isso no Face. É uma história bonita que certo, outras bonito. pessoas pode, pode publicar, né? Eu tenho até documento, viu? E eu quero ver esses documentos, viu? Tá. Ó, um abraço para o senhor e obrigado pela Felicidade atenção. Também. É Ronaldo. É um prazer ver é, o senhor Ronaldo. É, eu estou aqui registrando uma história bonita de um Fernando coisa. Um abraço para o senhor. Eu moro aqui na Maranhão 1760. É certo, obrigado. Um abraço. Felicidade, viu, Falou, fique com Deus. É um, é um, um, um Fernandes que está indo ali e eu estou filmando a saída dele aqui, Ah, Coisa boa.